Como pastores, pilantras, playboys, vida louca, ansiedade e o diabo Podem tornar a vida na igreja um desastre A leitura compartilhada de hoje em 1 Pedro capítulo 5, do verso 1 ao verso 14 tanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelado. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para os com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.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 Estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará e confirmará e lhes dará força e o porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi Resumidamente, encorajando-os te e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envie lhes saudações. E também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. É interessante porque Pedro dá uma orientação final a toda a igreja. Esse é o último capítulo da epístola de 1 Pedro. E nela ele reserva uma atenção especial a dois grupos bem específicos dentro da comunidade. O primeiro grupo é o grupo de presbíteros. E ele diz, como também sou um presbítero, e a palavra presbítero é o, nós traduzimos para pastor. Ele diz que é para pastorear o rebanho de Deus com humildade e servidão. Não é para gerar é, peso aos ombros dos irmãos e nem tão pouco agir como se fosse um déspota. Ele diz muito pelo contrário. A nossa forma de servir como pastores é uma forma de humildade e de, de cuidado pelo rebanho de Deus. E aí ele fala para um outro grupo específico, ele fala para os jovens. E é interessante porque... Você pode tomar isso como idade cronológica ou você pode tomar como a idade na fé. Os jovens é, que ele está dirigindo a igreja, ele pede para que não andem ansiosos e escapem das armadilhas de Satanás e que tenham, tome bastante cuidado com o diabo. Porque o diabo, ele é astuto e ele é rápido para agir, para pegar, inclusive os mais fracos na fé. Ele diz que uma das armadilhas que o jovem pode cair, além, claro, das armadilhas de Satanás. É aquela armadilha da arrogância, da soberba, bem peculiar àqueles que são jovens. Tome cuidado. Se você e o público que eu tenho visto, é, medido pelo, pelo YouTube, é o público entre 18 e 44 anos. É um, é um público que, que está lendo e observando e acompanhando a leitura compartilhada conosco. Este grupo é um grupo de risco. É exatamente nessa área, nesse momento, que o Diabo pode atingir. Eu espero que esse, é a primeira, esse primeiro episódio, essa primeira, aliás, essa primeira sessão, é, as pessoas falam, essa primeira temporada, que essa primeira temporada tenha sido maravilhoso para você, como foi para mim. Nesses 18 encontros. Que Deus possa te abençoar. E quem sabe a gente se vê, então, na segunda temporada do leitura compartilhada, é um projeto, vamos ver se Deus nos abençoe, e se nós formos nos encontrar, nós vamos nos encontrar em primeiro... lendo agora o livro de Judas, terminamos o primeiro Pedro, e vamos para o livro de Judas, um abraço a todos, que Deus os abençoe. É hora de dar tchau, é hora de dar tchau!